Vai ficar tudo bem. Não sei quantos anos você tem. Não sei quantas vezes você já passou por isso. Mas eu preciso te dizer que... Algumas pessoas vão embora. E isso não significa nada sobre você. Algumas pessoas perdem o interesse. Algumas relações não vão ser recíprocas. E mesmo que você transborde amor... Às vezes o teu amor será recusado. Apesar de tudo... Lembre-se que nada disso te faz menor. Espero que você se lembre também das pessoas erradas que você amou, dos dissabores, das relações rasas que você mergulhou e dos amores cruéis em que você foi capaz de ficar por tanto tempo. Quero que lembre que você é incrível, ainda que tenham te magoado. E espero que também tenha aprendido que você não tem o poder de fazer ninguém te amar e que por isso você não precisa se culpar tanto toda vez que alguém não te aceita. Saiba que a mais pura forma de amar é primeiramente amando quem você é. eu sei que amar a si mesmo é difícil pra caralho. Mas ame suas marcas, suas curvas, seu corpo, sua aparência. Porque você é importante e ninguém fará isso por você. Seja grato às coisas que aconteceram. Ainda que não tenham acontecido da maneira que você esperava. Você vai agradecer pelo fim de algumas coisas. Talvez não agora. Mas um dia você vai entender que algumas pessoas são melhores distantes da gente. Se você está onde não queria estar, pense que talvez você esteja no lugar que deveria, passando por tudo isso porque há de ser melhor um dia. Os machucados de hoje te farão melhor amanhã, ou daqui a uma semana, um mês ou um ano. Talvez demore um pouco, ou seja mais rápido do que imagina. Mas vai ficar tudo bem.